comprometer a qualidade o reitor da Universidade Federal de Rio de Fora professor Marcos Vinícius Davi presidente da Andifes Bom dia para todas e todos eu gostaria de fazer uma saudação muito especial ao presidente Lula que aceitou esse convite, está aqui presente junto com nós, reitores e reitoras das universidades, para debater essa política de educação superior e de ciência e tecnologia. Eu gostaria de saudar a prefeita Margarida Salomão, ex-reitora da universidade, minha grande amiga, professora emérita aqui da nossa instituição, em nome dela, cumprimentar todos os secretários municipais que acompanham. Eu gostaria de cumprimentar a minha colega e companheira, a vice-reitora professora Girlene, em nome dela cumprimentar toda a comunidade da UFJF, Conselho Superior que estão aqui presentes na manhã de hoje. Eu gostaria de cumprimentar a reitora Márcia, vice-presidente da Andifes, em nome dela saudar os reitores e reitoras, os 26 reitores e reitoras presentes aqui neste evento. É, em nome do deputado Reginaldo Lopes, e em nome do Betão, deputado estadual, eu gostaria de cumprimentar todos os parlamentares que estão presentes aqui no dia de hoje, gostaria de cumprimentar a Janja, e cumprimentar todos os estudantes, todos os professores, professoras técnicos e técnicas da UFJF e de outras instituições. Gostaria de cumprimentar a Estela também, vice-presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, que nos acompanha aqui neste evento. Presidente, depois da fala dos meus colegas, é, talvez tenha chamado a atenção o fato de que, em um momento tão difícil como que nós estamos vivendo, é, todos falaram de temas absolutamente fundamentais para as universidades, mas o tema do financiamento ainda não foi abordado. E restou para mim esse desafio, é, tenho certeza que é um tema que o presidente já domina, é, o que nós estamos sofrendo nas universidades públicas federais desde 2016 é muito grave em termos de financiamento das nossas instituições. É, estudos recentes demonstram que, quando nós analisamos o orçamento discricionário, aquele que é utilizado na manutenção e no investimento das nossas instituições, o orçamento que está sendo praticado agora no exercício de 2022 é inferior à metade do que foi é, executado em 2015. Mantermos a nossa rede de universidades com cortes orçamentários tão significativos tem gerado consequências drásticas. Nós estamos ameaçando a comprometer a qualidade da nossa formação, porque quando nós precisamos reduzir programas de bolsa, de iniciação científica, de extensão, de cultura, de ensino, nós comprometemos a formação dos nossos estudantes. Nós estamos sucateando equipamentos fundamentais, como laboratórios, como equipamentos. É, nós estamos, de forma muito grave, como foi destacado pela reitora Denise, é, tendo uma incapacidade de financiar as políticas de permanência dos nossos estudantes, principalmente aqueles estudantes que vieram de segmentos sociais, é, onde necessitam desse suporte para permanecer na universidade e estamos sofrendo uma trágica evasão desses estudantes. É, é claro que, quando nós buscamos a causa desse arrocho de financiamento, é, a gente vai encontrar algumas explicações é, altamente questionáveis na adoção das políticas econômicas feitas é, pelo governo. É, a justificativa de que, é, a partir da emenda constitucional do teto de gastos, era necessário fazer uma forte redução do Estado brasileiro. E, lamentavelmente, é o que nós estamos é, observando. Mas o que mais nos preocupa, presidente, é que a explicação para o arrocho orçamentário não é só de natureza econômica. E é por isso que todos nós, reitores e reitoras, temos uma grande preocupação. O arrocho orçamentário que as universidades estão vivendo também está associado a uma concepção de nação, onde não existe espaço para uma grande rede de universidades públicas, com acesso democratizado para todos os segmentos sociais, com o direito de livre pensar e que possa dessa forma contribuir para uma grande transformação social do nosso país. É por essa concepção de universidade não ter lugar na concepção de Estado que está sendo defendido hoje, é que talvez esteja a maior causa da crise de financiamento das universidades. As universidades não estão merecendo a atenção que deveriam. Na realidade, quando nós defendemos um projeto como esse para a educação superior, um projeto como esse para a ciência e tecnologia, é porque o modelo de nação que nós defendemos, o modelo de nação que seja justo, que supere desigualdades, que crie condição para que o Brasil tenha uma inserção competitiva na economia global, com respeito ao meio ambiente, com respeito aos trabalhadores, ela necessariamente precisa ter uma rede de universidades públicas com a qualidade que nós estávamos construindo no Brasil e que foi interrompida. A síntese do nosso documento, presidente, é que nós defendemos um projeto de nação que caiba esse modelo de universidades. E quando nós entregamos esse documento ao senhor, entregamos com muita esperança, porque uma análise histórica do que já foi feito nos permite acreditar que é essa a concepção que está sendo defendida, é essa a concepção de Estado, é essa a concepção de universidades que terá espaço no seu governo. É com esse espírito, é com essa intenção que a Indifis vai fazer agora a entrega desse documento em defesa das universidades públicas, em defesa de um projeto de nação justo e civilizado e democrático para todos nós. Muito obrigado. fomos em 500 anos de história. Então você já leva vantagem, como o Presidente disse, porque você sabe que eu tenho que votar para fazer mais do que eu fiz. Então, você já sabe que... Já sabe, nós precisamos envolver a universidade em outras coisas. A universidade não pode ser um centro sabe, de luxo, para produzir para ela própria a universidade para se abrir para a sociedade, a pesquisa tem que ser transformada em produtos industrializados para que as pessoas possam, sabe, produzir para que as pessoas possam. Não é possível. Não é possível você fazer uma tese acadêmica extraordinária guarda numa gaveta? A gente não tenta transformar aquilo num produto para o bem da humanidade, para o bem do país. Então eu quero que você saiba o seguinte, meu caro reitor, Presidente Andes, eu vou votar com mais vontade, vou votar com mais experiência e vou votar com mais disposição de fazer mais do que eu fiz nesse país, porque eu sinto vergonha, o país que eu deixei. E 12 anos depois desse país, ao invés de ter avançado a um padrão Noruega, a um padrão França, a um padrão... Esse país retrocedeu a um padrão de país mais pobre, porque nós chegamos a ser a sexta economia do mundo, voltamos a ser a décima segunda economia do mundo. Porque nós conseguimos aumentar o poder executivo, foi nos nossos governos que as camadas mais pobres tiveram quase 20% de aumento real a mais do que a chamada parte mais rica da sociedade, numa demonstração de que é possível distribuir renda, de que é possível crescer e fazer com que o povo participe daquilo que nós Sabe, um desse país É com esse objetivo Que eu entendo Esse documento de vocês Não é um documento de enfeite Até porque Eu disse numa reunião Com os reitores Eu disse numa reunião Com o reitor da Unicamp Em São Paulo uma das primeiras coisas que você tem que fazer no meio de janeiro é colocar esse terno de você na lavanderia, mandar lavá-los, passar, se puder, coloque gravata nova, porque ainda no meio de janeiro nós vamos convocar uma reunião de reitores para a gente discutir o futuro das universidades brasileiras. Porque vocês vão ter que participar. Vocês vão ter que participar de muita coisa nesse país e não apenas participar das coisas pertinentes ao interno da universidade. É preciso que vocês participem para fora da universidade. Quando a gente fica discutindo emprego, é preciso discutir o novo, é preciso pensar o um novo emprego. Que novo emprego? O que, é que nós vamos criar para gerar emprego para a sua juventude? Tem muita gente que fala a palavra novo e quando você pergunta o que é que vai criar, não sabe. Porque o mundo que nós conhecíamos desabou. A indústria que nós conhecíamos mudou. Eu lembro com muita saudade, quando eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, nós tínhamos 44 mil trabalhadores na Volkswagen. 44 mil trabalhadores e produzia 1.200 carros por dia. Hoje nós temos 7 mil trabalhadores e produz quase 3 mil carros por dia. Apenas com 7 mil. Onde foram esses 33 mil trabalhadores que perderam o emprego? Onde foram esses trabalhadores da Ford que fechou? Onde foram esses trabalhadores das empresas que, sabe, simplesmente fecharam? Porque os avanços tecnológicos são necessários à humanidade, são precisos à humanidade, mas toda vez que o um avanço tecnológico, uma carrada de gente fica fora do espaço. Nós temos que criar outros espaços. É, foi assim. Foi assim quando inventaram o trem a vapor. Foi assim quando inventaram todas as coisas modernas que nós conhecemos. Ah, o mundo vai acabar porque tem coisa nova. Não. A sociedade se recriou. Ela se reinventou e a gente criou novas formas. Eu tenho, quero confessar para vocês que eu tenho muito medo desse mundo dos algoritmos. Tenho muito medo. E nós vamos precisar de vocês. Não para tirar o meu medo, para dar resposta para a sociedade que tipo de emprego que a gente vai arrumar para a juventude brasileira hoje. Não é os aplicativos que nós conhecemos. Não é os aplicativos, não é entregador de pizza ou trabalhador com Uber. É preciso algo mais sofisticado, é preciso algo que pague mais, é preciso algo que justifica o cara ter feito um curso na universidade, ter tirado um diploma para ter um emprego decente e não para trabalhar com Uber. Trabalhar num lugar que ele não conhece o seu patrão, que ele não vê o seu patrão, que ele não tem descanso semanal remunerado, que ele não tem férias, sabe? Que ele tem que trabalhar mais horas do que o necessário para poder sobreviver. E eu vou precisar da universidade. Porque o que está acontecendo no mundo é o seguinte, o que está acontecendo no mundo é que ninguém tem resposta para isso hoje. E eu vou desafiar a universidade a pensar nisso. É a universidade, são os trabalhadores, o sindicato, são os empresários, sentar em volta de uma mesa e dizer o que que nós vamos produzir para gerar emprego. Nós queremos fazer uma política de industrialização nesse país. Que tipo de indústria a gente vai criar nesse país? Essa cidade aqui é uma cidade industrial. Essa cidade aqui é uma cidade que participa de uma região rica. Essa cidade aqui já foi mais rica do que ela é hoje. Já teve um padrão de vida melhor do que ela tem hoje. Como é que nós vamos recriar essa melhora de vida para as pessoas que todos nós prometemos? Eu posso contar para vocês uma coisa. Não haverá teto de gasto no nosso governo. Não, não, não que eu vá ser irresponsável gastar para endividar o futuro da nação, não. É porque nós vamos ter que gastar naquilo que é necessário, na produção de ativos produtivos, de ativos rentáveis. E a educação não é um ativo rentável, é a coisa que dá o um retorno mais rápido para que a gente possa produzir. Quem vai derrubar. O gasto com relação ao PIB é o crescimento econômico, não é o corte orçamentário. Faça a economia crescer que você vai derrubar a diferença. Eu comecei contando para vocês que nós tínhamos uma dívida de 65% quando entramos, quando o PT deixou o governo tinha 62%, 32% só de dívida. O Brasil nunca teve reserva internacional. E quando nós deixamos o governo, nós tínhamos 370 bilhões de dólares, que é o colchão que figura a economia brasileira até hoje. Esse país exportava 100 bilhões de dólares. Não sei se vocês estou lembrado, uma fotografia, quando nós chegamos a 100 bilhões de dólares de comércio exterior, a gente colocou um container pendurado no guindaste, na frente do Ministério da Indústria e Comércio. O Brasil chegou a ter 512 bilhões de fluxo de comércio exterior. O comércio do Brasil com a Argentina era apenas 7 bilhões de dólares. O fluxo total entre comprar e vender, quando nós deixamos o governo, era 39 bilhões de dólares. Então nós temos que parar de reclamar o que falta e aprender a fazer o que precisa ser feito. É fazendo o que precisa que a gente vai fazer a economia crescer, que a gente vai fazer o, o, os empregos aparecerem, porque eu criei uma lei chamada primeiro emprego. Eu acreditava, eu vou criar uma lei primeiro emprego. Não gerou um emprego. Nós dava duzentos reais para quem contratasse um moleque. Por que, que não gerou emprego? Porque o empresário, ele só vai oferecer emprego se ele estiver ganhando dinheiro. Se não tiver dinheiro, e se não tiver comércio, se não tiver consumo, para que, que ele vai contratar um trabalhador? Foi quando nós começamos... E eu vou terminar dizendo o seguinte, a lição que eu aprendi é o seguinte, foi quando nós colocamos o pobre no orçamento da União. Quando uma massa enorme de 36 milhões de brasileiros saíram da miséria absoluta, quando 40 milhões de brasileiros pobres começaram a ter um padrão de consumo de classe média baixa, a indústria brasileira resolveu produzir. E nós chegamos a produzir quase 4 milhões de carros. Hoje está tá vendendo 2 milhões de casas, a metade do que a gente vendia em 2010. Você disse que o orçamento é metade do que era em 2015. Muitas coisas estão metade do que era em 2015. A única coisa que é o dobro do que era é em 2015 é a safadeza, a desfacatez e a quantidade de mentira que conta o atual ocupante do cargo de presidente da República. E isso não tem quem ajuda a mudar se não for vocês. Eu até falo para Luís Mercadante, pô, o reitor, eles estão brigando pouco, os estudantes estão brigando pouco, eles estão desmontando tudo o que foi feito, desmontando, tirando com a mão. E vocês sabem que eu nunca perguntei se o reitor é de um partido político ou de outro, vocês sabem que eu nunca perguntei se ele é católico, evangélico, qualquer religião, nunca perguntei se ele é curitiano, eu preferia que fosse curitiano, mas não, vou, não tem problema. Porque quem tem que indicar o reitor não é o presidente da república que sabe quem é bom para a universidade. Quem sabe quem é bom é quem está lá dentro da universidade. Portanto, vai voltar a tal da autonomia, inclusive com a autonomia financeira, para que a gente possa fazer a revolução que nós queremos sonhar nesse país. Portanto, meu querido companheiro Marco David, você tem uma sorte. Você pode ter certeza que você é o cara da Unif que tem mais sorte, porque se tiver eleição, se eu for candidato e só ganhar as eleições, você vai ter tudo o que você está pedindo e um pouco mais. Você pode nem acreditar, porque é isso que falta para mudar esse país. Um abraço e obrigado pela oportunidade.